da mesma, vamos precisar de um garrafão de água ou de peso de 5 kg, uma superfície plana e espaçosa e uma cadeira estável. Opcionalmente, podem utilizar a aplicação Tabata Time, caso não seja possível, acompanhem os tempos que eu vos vou fornecer. A aula é dividida em 4 partes cada. Uma de cada uma de 6 minutos, 4 de intensidade elevada e 2 de descanso. Espero que todos se encontrem em meio de saúde e estejam preparados para a aula. Vamos lá começar. Vamos entrar agora a primeira parte, os primeiros 4 exercícios. É muito simples. Primeiro, o anjo lateral à direita, o segundo à esquerda, o terceiro e o quarto, reação abdominal, muito simples, braço de tensão, perna cruzada, trás do, pesco do pescoço e nojo, troca, Se estiverem preparados, vamos começar. Vamos começar. Vamos lateral. Lembrar, o joelho nunca pode passar a biqueira do pé. Esta é a velocidade de execução recomendada. Caso se comecem a sentir cansaço, dificuldade, podem reduzir, fazer mais lentamente, assim. O que importa é sempre fazer os 30 segundos sem parar. Descanso, são sempre 15 segundos. E vamos passar para a outra perna, para o lado esquerdo, como mostrei há pouco. Lembrem-se, 30 segundos épáticos, não podem parar. Vamos preparar? e na velocidade. Isso, muito, vamos passar já para o tapete. Coloca já. Posição. Vamos lá. Trazer o cotovelo ao joelho. Atenção. Não é para puxar o pescoço é para puxar o torso todo, cotovelo ao joelho, quem sente facilidade para aumentar a velocidade de execução, desde que o abdominal esteja sempre contraído, quem começa a sentir dificuldade pode desistir, muito bem, solta, troca, Vamos preparar. Vamos lá. Se começam a sentir dificuldade, a necessidade de execução. Não podemos é parar. Volto às pernas, longe laterais outra vez, à direita e depois à esquerda, este lado primeiro. da liga, luz na velocidade, Faz mais lento, sempre concentrado, dominar o muito bem, está quase, última, olha, ficou mais solta, vamos para a perna esquerda, saímos, são sempre 15, 15 segundos de descanso entre cada um dos exercícios. Panta do pé bem e sente no solo. Não queremos só e queira do pé, nem só para apanhar. Pantador do pé bem e sente no solo. Mais uma. Outra vez aos abdominais. Cruzados, já sabemos o que vamos fazer. Bem contraído, a rotação bem feita, bem executada. Não forcem, não estiquem o cotovelo para lá chegar, puxem o corpo para lá chegar. a se Prepara já para a próxima. É o último desta primeira parte. A seguir este exercício teremos 30 segundos de descanso. Nesses 30 segundos vou aproveitar para mostrar os próximos exercícios da próxima parte. Aviso desde já que esta é a parte mais fácil das 4. Já estamos a terminar. Boa! Vou exemplificar agora os próximos 4 exercícios da segunda parte. Muito simples. Os dois pernas. O primeiro é agachamento simples. Atenção à cintura, puxar o rabo para trás, baixar e puxar assim para a frente. segundo agachamento com salto. Muito simples. Agachamento. Podes ficar acima, salta. Abrutece logo. Salta. Abrutece. Os dois da abdominal. O oh, mais que precisam de todos os grandes. Muito bem. E depois, Criss Gross. Certo. Não? Atenção. Já sabemos. Vou ainda dar atenção à bacia. Frente, para trás, baixa, sobe para frente, para trás, baixa, sobe para frente, para trás e baixa. Sempre igual. Muito bem. descansa e vamos passar ao um agachamento, igual, igual a como fizemos, mas com um salto. Sabemos depois do salto, amortecemos logo, partimos logo para o agachamento. Por vamos lá. Primeiro, se começam a sentir fadiga. Bem, descanso 15 segundos e partimos para os abdominais, crens em primeiro, pernas 90 graus, tocarmos e gera o seu esforço e o seu ritmo. Se não conseguem então depressa, façam mais lentamente. O objetivo é fazer exercício durante 30 segundos. Não esquecer a respiração. Vamos ao crisscross, tiramos do chão, nós do vamos Abdominar bem contraído. Em segundos Espera a extensão vem à frente e juntar o solto a este exercício, aproveita para respirar bem, recupera, prepara e já vamos para o próximo, mais, fechamento, solto, fechamento, nesse Atenção, não é o pescoço que faz o exercício. Já no corpo todo acima. Está quase. em esta parte Vamos agora ao ponto número 3. Temos 30 segundos de descanso. Vou aproveitar para mostrar os próximos exercícios. Muito simples. lanches frontais. Só com a perna direita. 30 segundos 15 de descanso. Depois fazemos então com a esquerda. Igualmente, 30 segundos com 15 de descanso. Os dois exercícios abdominal. O primeiro. Pés no chão, um bocadinho afastados, os joelhos, pés também, calcanháres afastados e a sol. Direita esquerda, direita esquerda, simples, e de seguida temos o mais complicado, aproveitamos, pernas calcanhares perto do chão, mas sem contacto, mãos cruzadas e a tocar com os cotovelos, no tapete. Vamos lá então. Vamos frente da Lembrar, o joelho não ultrapassa uma linha com o dedo do pé. Já dizendo, no máximo, até a dianteira do, do pé. Não queremos nem mais, nem menos. Ficamos de perna, vamos para a perna esquerda. A frente, não quero olhar para baixo para ver o exercício, não há necessidade. Olhar para a frente, coluna direita. Vamos lá. Muito bem. Pau final. Sabemos o primeiro cruzado. Pinhões no chão. Atenção ao dor. Nossa. Vamos lá! Deixar o máximo à frente possível. Se está muito fácil, eles chegam os pés um pouco à frente. Se virem que não chegam lá, claro, podem chegar atrás. A ideia é fazer o um exercício 30 segundos sem pausa. Está então, terminar bem contraído. posicionar já para o próximo, já sabemos que calcanhares perto do contacto com o chão, mas sem contactar, as alas, uma então um pouco, e vamos é lá, caro de tapete, não, bem contraído. vamos hum. passar por longe Passa. Esta terceira parte é mais intensa. Partes é mais difícil, juntamente com a guarda, é claro, mas é onde já se começa a sentir algum cansaço, alguma fadiga muscular. Portanto, tem sempre, sempre fazer os 30 segundos, nem tenho que tenha de fazer um pouco mais lento. Boa, 15 segundos para descansar, para partir de o abdominal Posiciona bem, atenção a lombar, ah, bem assim. Vamos lá. já começa a acostar? E se já tens de calcanhares atrás? Reduz a velocidade de execução. Fale mais lentamente. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, se ainda se sentem confortáveis, maior velocidade. Vem. Falta um para terminar esta parte. Por sinal, o mais difícil. Com as mãos. Vamos lá. Atenção às pernas. Não toque no chão, se conseguirem esticar o grau de dificuldade é melhor, encolhidas o grau de dificuldade é menor. Ano desenvolver o garrafão, muito simples. Tentar o garrafão, boa. Pernas bem afastadas, costas sempre direitas, segurar o garrafão e é só puxar. E vacia para a frente. Descer, vacia para a frente, certo? Em seguida, subir as pernas e segurar aqui durante os 30 segundos. Na extensão, um de cima do outro. Passo O solo fica nesta posição, 30 segundos para um lado, temos depois 15 segundos de descanso, e para o outro. Como é então, os 30 segundos já estão a acabar, descanso. Já para vamos já preparar. Perna Vamos. Passei à frente, boa, costas cheias direitas. vamos chegar a tocar o solo. Boa. Pequena flexão para o joelho, para, para em cima, vacia para a frente são 15 segundos, portanto prepara logo e vamos 30 segundos as pernas vão começar a tremer. Tenta não baixar não é fácil se conseguirem subir um pouquinho só vem Lembrar, tentar aguentar-nos 30 segundos. Temos que fazer o esforço. Muito bem. Vamos à cadeira. Cuidar o chão. precisar de fazer nada deste. Um Passamos logo para a prancha. 30 segundos, 30 segundos de prancha lateral. A começar. É agora. A assim, é bem levantada. Respirando. O abdominal bem contraído. Chega prepara. Vamos trinta segundos. Aproveita para respirar fundo. A domina bem contraído. Já está quase. a asa, vamos lá, vamos lá, Outra partida, recuperação, falta quatro exercícios, vamos lá, prepara, sobe e vacia, muito bem, Desce ligeira, flexão só o e sobe, vacia para a frente. Desce com a flexão dos velhos, sobe assim é para a frente. Vamos lá! Já começa a sentir a fadiga, reduz a velocidade da execução. Enquanto eu faço uma, ao contrário, enquanto eu faço duas, vocês fazem apenas uma. Recupera bem, aproveita para respirar fundo. Não podem desistir, eu tenho que aguentar uns 30 segundos. Sei que é difícil, tem ser. Solta. finalizar este e mais um exercício e temos a aula dada. Tá? Para para trocar, último um exercício da aula. Posiciona. Prepara. E solta. Lembre-se olhar, acionado sempre para frente, coluna direita. Dominal contraído assim é para cima. Estamos quase a terminar. E assim terminei a minha aulinha. Espero que tenham gostado deste treino de circuito de pernas e core. De seguida vou deixar 5 a 6 minutos de vídeo de alongamentos para fazerem. É essencial depois de uma aula destas fazer sempre um bocadinho de alongamentos. Vai ser a minha colega Bárbara que vos vai dar umas demonstrações alguns exercícios. Fiquem por aí. Até à próxima! Eu sou a Bárbara e vou fazer 5 minutinhos de alongamento. Está bom? Vamos começar então. Perna direita vai atrás, vamos agarrar e vamos puxar a perna atrás. Muito bem, agora a mesma perna vai à frente e vamos aproximar o máximo que conseguimos do nosso peito. Enquanto aqui estamos, podemos rodar um bocadinho a articulação para um lado e para o outro. Ok, aqui agarramos a perna e vamos abrir ao lado. Tentar manter o equilíbrio e olhar em é frente. Volto ao meio e vai Mas retire outra perna. Agarra o pé, vai atrás. Vamos puxar a frente. Puxa bem ao peito. E roda o pé. Para o outro lado. Vamos abrir agora a de perna. E arranjar equilíbrio. Volta a maior pano e desce. Agora, já que estamos nesta posição, vamos pôr a perna direita atrás. braço esquerdo, trás das costas. Vamos inspirar. Expira e vai ao lado. manter sempre o olhar orientado à frente, para manter um alinhamento com as costas. Vamos aguentar aqui um bocadinho nesta posição. Muito bem. Vamos tocar o lado. Perna esquerda agora atrás. Braço direito atrás. Vamos inspirar. Expira e inclina. Muito bem. Agora vou-me virar de para perceberem melhor. Vamos pôr a perna esquerda à frente, a direita vai atrás e vamos descer. Ok? Aqui, o braço direito vai para o lado fora da perna esquerda e vamos descer o braço. Muito bem. Aqui, vamos pousar duas mãos sobre a perna da frente. Vamos afastar um bocadinho mais. E vamos empurrar para a frente. Quem quiser, coloca as mãos na bacia para fazer mais um bocadinho de pressão sobre a bacia. Muito bem. Daqui, vamos esticar a perna e vamos alongar as isquiotibias. Vamos pegar na ponta do pé e puxar para o pé de nós. Muito bem. Vamos pousar as no chão e vamos tocar a perna. Pana direita, agora à frente. Vamos pôr o braço esquerdo lá fora da perna e torcer. Ok. Agora vamos transferir o peso para a frente. Quem quiser, já sabe, puxar a bacia mais para baixo para afundar bem a bacia para ficar mais próximo de chão possível. O máximo que conseguimos. Vamos aguentar aqui um bocadinho. Muito bem. Vamos aos isquios, que que as atividades outra vez. Quem não conseguiu nesta posição, basta só pousar as mãos ao lado, se conseguir. E, pus, o pé, juntar para cima, ponta do pé virada para o teto. Muito bem, perna atrás. Vamos fazer a posição da criança. Estica os braços e deixa aqui ir o tronco. Bem. Posição seguinte, vamos fazer posição da cobra bebê. Vamos deitarmos de barriga para baixo, os braços sempre colados ao tronco e vamos levantar o peito. Levanta o peito de chão e olha em frente. voltar a baixar, vamos passar para trás o peso e vamos subir, vamos, inspirar e estica bem em cima os braços, olha para entre as mãos e inspira, já está, obrigada.